The President spoke highly of you, Agent Kennedy. Likewise. You told me you've been friends for 30 years. Tell me, is it true you were the only ones present at the time of his death? What are you saying? Well, you must be aware that you are both suspects in this attack. What? Agent Harper. At the time of the attack, you had abandoned your post, leaving the President vulnerable. You must admit such behavior is suspicious. You son of a bitch! You're the one who plans all this! With what evidence could you base it? Such an outrageous accusation. I am the National Security Advisor. It's my job to Prevent terrorist attacks, not cause them. You liar! I know. If the two of you feel so strongly about your innocence, then you should have no problem turning yourselves in. Rapaziada, nada engraçado. O que, que acontece? Começo de episódio, o Simmons já está querendo incriminar o Leon pela morte do presidente. Se você lembra aí nos episódios passados, o Leon acabou tendo que atirar no Loki porque estava com sintomas de estar virando zumbi. Ó, oh, portou na gorda. Rapaziada, porta gorda de ferro Cabreiro, né, meu? Beleza, Beleza, eu vou pegar a minha equipe para economizar as outras armas like mais potentes. Ada, can we trust her? Essa não é uma pergunta fácil de responder. O que? Cobra! Nossa cobrinha! Espera aí tio, ela tá falando da Eida. a cobrinha chega... Ó, oh, tem com bico da Loki. Não tem não tio. É, será que é igual a Resident Evil 4? Ô oh, meu Deus, nem tem ovo hein? Vamos com essas cobras que é pobre. É mais ou menos isso aí. Beleza, estava trocando ideia ali. Ela perguntou sobre a Idol, eu o Leon não disse nada, hoje já tá rolando sintomas de magrelos. Eu quero cagar. Olha, tá rolando altos gemidos sinistros por aqui. Vamos indo, tranquilamente. Vamos lá. Velocidade, Leon. Se inscreve aí, tio. Ó. É. O que que acontece? Olha, tá rolando umas paradas aqui. Oh, that's charming ó. Encantador Que baixo, tá ligado Ó, oh. oh. Ele... Já vem Loki na captura oh. E aí galera, beleza? Ele vem agachando também Quer beijar o Leo? <risos> é louco o jogo E aí? O cara chega de encontro no beijo Ó, ó. Oh, oh. Bico logo em a bunda pra cima de porrada que eu vou te dar na Zero! Hora. Oh! Nossa! Ah oh, meu Deus do <risos> céu! Aí não, jogo! Pelo amor de Deus, hein? Como que a gente vai começar a play assim? Ele pula! Nossa, é o um Purux, tio! Ah, bico dele! Ele tá no chão! Ó! Oh. Rapaziada! Ah. Ah, Pururux aguenta, tio! Esse aguenta! Sim! Beleza! Ele tá de pé! Rapaziada! É. Peraí, o Leon já cansou, tio! Um! Arrebentar ele no tiro aqui. Não! Oh! Tô calmo. Ô, jogo. Nossa, mata esse Loki. Ô, oh, Leon. Olha, oh, tira na, na, na cabeça desse Loki. Nossa senhora, tio. Ele tá vivo. Rapaziada, ele é mortal esse Loki aqui. Acabou com as minhas balas Leon não tá conseguindo nem chutar mais. o jogo, você é hard mesmo, hein? Nossa! Começo, começo. É mais cagão ainda. Vamos aí. Vou ter que tomar mais uma balinha aqui. Oh meu Deus, você não contou tudo. Ei, tio, tá de boa? Esse é amigo, é amigo, ele é amigo. ó. we're not peraí, parece que ele quer bater no minhão, hein? Tá aparecendo, deixa eu ver. Ele quer bater! assim. Rapaziada, pensei que era amigo. Oh, meu Deus do céu. Você não pode confiar em nenhum zumbi magrelo hoje em dia. Rapaziada, você tá ligado. Quem já jogou The Evil, Luizinho com o Caverninha, tá ligado que o Caverninha tinha uns amigos antigamente. Tem uns caras que eles são de boa. É a verdade. Beleza, Helena foi lá pra cima. Ó, oh, ó, oh, inspirações. Bombinha. O caverninha adora aniversário. Tio. Ah, meu Deus. Já sopra a velhinha do Loki. Ô Helena, vai jogar as paradinhas pra nós? Não. Beleza. Rapaziada, é, de bala tá de boa. Uhum. E, ó, ó, tem três bombetas. E um spray bento. Já aqui. Caso o Leon precise. É bom no caneco, rapaz. Beleza, Helena já. Ligou a paradinha aqui Tá esperto hein, já vai de... Nossa, essa esmeralda tem como pegar um? Ô Leo, o Leo quer derrubar a porta no picudo Tem coisas escritas na, escritas na porta Kith e kin. Simmonds family tree I não bring any evidência, did Não, não é not Você acha que eles deixaram any lying around? Wait a Espera um minuto. O ring me Rapaziada, um, um anel. ring? Um Bingo. Thanks for the gift. Aí, ah, é. deu o um anelzinho pro Leon. Com certeza. E o Leon simplesmente colocou na porta e abriu. Peraí, já mexe o negócio aí, Leon. Abre essa porta. Nossa. Rapaziada, parentesco Ô, do... oh, meu Deus, são parentes do Pururux. Ai, meu Deus, já passou um. Joga uns Yoga Fires aí. Yoga Ó Taca fogo nos Lock É Bururux né? Aquele pulinho ali eu conheço Pera aí, Leon Sai daí, sai Vamos trocar ideia aqui, é Bururux né Bururux é malvado tio Ele é malvado cruel e sacode o inteiro tentamos por outro. Já era. Pega a manivela isso aqui e continua, Leon. Ó, oh, ó, oh, tem altos lotos ali. o oh, fogo! Isso. Aí, tem cara atrás. Nossa, Leon. Amor de Deus, olha o tamanho da balada aí. Você vai ficar mexendo com esse negócio. Tapa na cara de mão fechada. Beleza. Nossa, rapaziada, a balada é grande, tio. o fogão aí. Beleza. Continua, Leon. Não olhe para trás. Rápido! Oi. Beleza, foguinho, sai, coleta Tem como sair tá fora já? Vai lá Nossa, olha o tanto de presente aqui Você é louco, tio Vamos Beleza, será que tem como já sair? Ô, oh, jogo ah. Ela fala Roger, mas ela... Ô meu Deus, o cara tá vivo Ai. Beleza, queimamos logo Aí queima, queima forte é a Lena. Ô, oh, meu, Helena, Foi mal, hein, Sai daí, Helena. Beleza. Ó, oh, ó, oh, o cara com e foco. Helena, fica no chão aí. Fica aí. Fica de boa. Beleza. Mas acho que deu certo. Matamos a Helena um pouquinho. Ó oh, o Pururuku aqui no chão, ó. Beleza, você matou o Pururuku secreto. A porta abre. Vamos só coletar. Tá rolando altos presentes. Vou deixar aquele último ali. O cara ali é de boa. Tranquilão. Se inscreve aí, tio! Roger! A aguinha já tá mais de boa. Looks we get our feet wet. é, já ficou mais tranquilo. Oh. Rapaziada. Tá rolando uns peixão cabuloso, hein, meu? Vamos ficar calmo. <risos> Beleza, Leon. Vamos investigar essa parte aqui. Beleza. De momento, peraí. Que parada é essa aqui, tio? Bocado de cachaça, né? Pô, cara para fora, tranquilamente, tomando um arzinho. Tem outra ali, hein? Sintoma de Tamagrelo Bica Ó, oh, esse aqui dá pra abrir, hein Esse dá pra abrir, você viu, Leon? Eu não sei se você viu, o caberninho viu oh, Peraí, peraí, é o R Não é R, mas aperte o R ah, esse... Olha aqui Peraí, será que dá pra abrir? Esse já tá aberto, não tem nada Vamos continuar Escadinha Oh, já tem como jogar Oi. a Helena lá pra cima. É isso mesmo. Daqui é era? Ó, oh, flipa ela. Helena, take the high road. se não fosse a Helena O eu ia ficar aqui preso. Ó, tá rolando bolhas no, na, na parada aqui. Cabreirão. Você tá vendo as bolhas? Será que é tubarão? Ó, ó. É oh, oh. Sai daí. <risos> Olha, tá vindo, hein, ó Eu explodo na porrada Ô, oh, louco, é natação, você viu o bracinho dele? Não vi Ó, o Leon acha, tio Esse cara tá lá debaixo da água, o Leon já chega bicudando os lojas É sim ó, deixa... O quê? Nossa, rasteira Nossa, jogo, já matou Rapaz, é, o cara trancou a respiração, você viu? Que dia foi isso? Toma a última pastilha aí, Leon Vamos guardar uma no bolso? Só caso a gente precisa. Ô Helena, vai abrir esse negócio, não, só no Natal? <risos> tá Rapaziada, ali. Ele não quer abrir. Ó, tem mais Loki. <risos> tá, tá rolando bolhas aqui hein? ainda. Ô <risos> <risos> oh, Helena! Ah, <risos> abre não. essa parada aí. Ô tia, tá altos locks mergulhadores aqui. Querendo jantar as perninhas do Leon. Ó, ó. Tem que matar os locos, senão não abre, abriu Keep turning, it's Pode Ô, louco, Helena Ô, mergulhador, tio, olha aí O <risos> oh, cara quer beijar Ô, oh, Leon Nossa Pode até, peraí, é o peixão, é o peixão Ô, Leon! Oh, Leon, pelo amor de deus, hein Helena, tá Olha o tamanho da balada lá Como que ela vai estar tá de boa, Leon Rapaziada, é só, só binóculos Tem que matar os caras, o que, que acontece, rapaziada? Vamos sniperar, ó Pega a cabecita dos locks Ele tá rolando parada aqui, tô escutando o jogo Para de gracinha, hein? Deixa o Leon trampar Beleza, ó, a Helena tá aqui Tem um lock ali com, com a costeleta de fora, ó Fazer, vamos pegar um, um, um local melhor aqui Que a gente consegue Oh, Helena, já abriu? Aí Vamos voltar pra galinha Ó, ó Não consigo passar on, let me check. fazer agora a gente tem que abrir o da Helena Ou seja Impossível sair daqui sozinho Tem que ter mais um lock para abrir as portas Verdade. Fazer, vamos abrir essa porta aqui Liberar a Helena, hein? Antes que chega mais por voador Começa a jantar ela você pode agora? Nossa, passou perto da franja, Neil Preguiça Tá fingindo, esse moto tá fingindo Ó, se liga Não tô, não Tá de boa mesmo Parece é, é ser hein Não, nada a ver, Parece ser camara Mas Olha ali o que, que acontece Tem um lock ali mais da empresa da Umbrella Corporation. O que que acontece? E o cara tá trampando. ali tirar Tira a bundinha dele, ah, Aí ele solta. Soltou já era. Passamos. o que. Não há aqui. Não há garantia que está aqui. Mas o que mais vamos fazer? Rapaziada, não tem manivela, o Leon vai procurar uma manivela Os Locks já chega aí voando Que caminharagem é essa aí, meu? Rapaz, é só dente Dente e bundinha, tio. o ponto fraco dos Locks Ó Prestei outra ali, hein, tomando sol Ô, oh, eles cataram. Ô, roça, oh, longe, hein? Agora tá hard mesmo Maloqueiro da porra, Sim, porra Os catarristas não, morre Vai acabar as balas em jogo, oh, meu Deus, vamos ensinar os Loki, vamos ver se eles são tão profissional assim para tomar sol Eu sou vagabundo, eu sou malado de cadeia ver, O cara aguenta, hein? aguenta Nossa senhora, acabar com todas as armas no dente dos Loki Ó, Tem uma chavinha ali Ainda bem que guardamos Munição mas não é por isso, tipo, ó. Muito útil, o cara tem capacete. O quê? O Escutei. Tá baforando na minha cara aqui, ó. Já chuta ali, ó. Oh, meu Deus. Vai cair com o globo aí. Oh! Ele... Nossa, ele tá vivo. Tem dois. Peraí, peraí. Fazer isso. Isso. pega os dois juntos. É o Pururux. Nossa, Pururux. Que isso? O é, Não morre. Isso. O jogo tá hard <risos> oh, Tô calmo, peraí Pistola, lá. Pistola Tem que ficar indo pra lá e pra cá Ó oh. Oh! Capacetão esse aqui Capacete tudo mais Beleza, morreu oh! Finalmente Tem uma chavinha ali o livro vai ter que dar uma derrapada? Ó. Ai. Tranquilão. Flipa. Ó, já tem munição beta aqui, hein? Vai agora derrapar de volta. Antes que aconteça boa desgraça, aí. O que acontece? Não tinha manivela. Um zumbi, da zoeira. Vem tranquilo, vem tranquilo. Oh, eu sabia que ele era truta. Nossa, jogo rola, Leo, rola. Rapaziada, já arrancou o último pontinho de amor que tinha. O zumbi esperou até o último segundo. ele falou, agora o Leo é meu, tio. Oh, fingiu de morto o jogo inteiro. Tá ali desde as três da tarde de ontem esperando o Leo. Rapaziada, Bicou, mordeu. Morreu, mas arrancou um bifinhos. Ó, agora a gente abre pra Helena lá do outro lado. Tá de boa agora, ó. Passando tranquilamente. Desse lado aqui já não há mais Lotes. Tá rolando os blue blue. Eu vou ter que tomar a última pastilha. É a última do mundo. Okay, chega, bull! Nossa, Helena, que isso? Atira o meu. Pelo amor de Deus. Sai! Fica um cheio de armadura. Ô, oh, de... de... o oh, Vai lá de quando slot. Parece que finalmente a gente vai sair Oh, meu eu Deus, Deus. Rapaziada, não curti essas catacumbas não, hein Catagregas De boa, pelo menos era é um buraco Rapaziada, é armadilha, vai cair direto Lá no Gordzilla Oh, catacumbas 2. Você pensa que acabou eu de cair? Ó, centro da terra Tinta oh, você pensa que acabou de cair? Tio. Os caras continuam caindo. É. Peraí, peraí. Tá rolando umas conversas aqui. Hein? Olha aí! O jogo! Nossa! Ô, Leon, chuta logo. Olha, <risos> Deus do céu. Os caras magrela não aguentam. Os caras é magrelo não aguentam. Olha a perninha do Loki. Ó. Vai Leon, agora. Adoro isso Leon. Meu Deus, mostra pra eles. Jampa. Olha, é. tem umas paradinhas pra lá. É isso aí. Ele tá rolando conversas aqui, hein? Ó. <risos> Atirando o farolzinho dele. Olha a felicidade. Rapaz, isso é divertido, cara. Ai cai. Rapaziada, você viu que arrancou a vida, hein? Você vai arrancou a vida a chutar o Loki pegando fogo. O Hard não te conta isso. Vamos prestar atenção nos detalhes. A gente tem zero plantas. Vai pra cá, né? Tem aqui, vamos sair fora. Que esses caras não param de vir Vim pro Vazinho do Amor. Tem uma paradinha aqui, já vamos rodar ela. Ô, oh, rápido. Rápido, Leon. Oh, meu Deus. Eu sabia, os caras chegam atacando fogo de artifício na minha cara. Tch. As outras bichas que morrem de inveja. Ai, pai, para! Rolamos o Kung Fu. Explodimos a cabeça. Nossa, o cara tá dando paulada na Helena. Tch. Nossa, sou da gangue pesada, tio. Eles são realmente vida louca, meu. Artes marciais e tudo mais. Toma, pô! Nossa, que foi isso, tio? Cabeça top, meu Leon. Nossa, vamos ver se é o cara mesmo. é, a e é porrada! Rapaziada, os caras são barra pesada, fortes, grosso calibre, Musculosos, whey protein e puro músculo. Vai ali, ó. Oh, Eu tenho que fazer tudo de novo. Caralho, tá quase. Se nem oh, oh. oh, oh, tá. o Loki interromper. Ó, ó. Vaza. Ó, ó, tá rolando. O griterinho, Ó, oh, ó. Oh. Toro o caixa de abelha dele? É Aí eu quero ver, tio, ó. Caixão de abelha na garganta, a gente já explode. Helena, ver. vem. meu Deus, velho. Tem locks aqui, hein? Tem locks. Tem um tantinho bom. Tranquilão. Ó, ó. Pega esse lock. Pega ele. Esse cara é mortal, tio, nem sente. Olha lá, já tá lá do outro lado. boa. Oh, Nossa. Leon! Rapaziada. Leon. Olha aí, olha partner. Olha o oh, olha! O amor, cara! Vem! Nossa, o cara chega voando, tio! Ah! Nossa! Rapaziada, tinha a do posto, Leon! Nossa, os caras aqui é nível 70 para cima! Dois por Uruki! Juntos! Peraí, peraí, peraí, peraí. Ah, não. Aí já é demais. Olha, Leon. Oh! Manda nos dois, tio. Nos dois. No chãozinho ali. Ei, <mum> hey, mas é burro. Rapaziada, ele nem ia matar o cara. O Cabernet acabou estragando o jogo, hein? Oh meu Deus! É, o já não tá junto. Ó. Matamos, matamos esse cabritão, velho. Pelo amor de tal Deixou a recompensa pro Leon. Beleza. Rapaziada, sobrevivendo, hein? Tá vivo ainda o Leon. Claro, melhor do que nada. A gente vai ter que descobrir isso tá aqui. Por sintomas. Ó. O que eu disse? Ó. Ó. Estoura o caixa de abelha, esse Já era É bom você desistir Olha aí tio, a linguiça pra fora Vê a linguiça Ô Helena, calma aí, tô trocando ideia aqui Capoeirista, esse é capoeirista Ele é! Oh, oh. oh meu Deus, vamos Helena, vem Peraí, peraí, tem que bico esse lock primeiro aqui, senão, senão não dá Ó oh, a luzinha dele ó Oh, meu, eu também adoro essas vidinhas de Natal. Bora. É altamente escuro aqui, rapaz. O quê? Volta, que deu treta. Oh, oh. oh Mas é o Chichão Gordo. Vou te dar um telefone pra você ficar aí. perto, cara. Oh, meu Deus. Ai, não, jogo. Olha aí. Olha as ideias. Olha as ideias, jogo. Tamar no caneco, rapaz. Mas, o Tio Gordo já tá ali, Como tipo, Não agafe faca. <risos> oh, bem. <tobei. risos> Sai! fazer a é, base, corre oh, Não tem plantinha nenhuma Olha, oh, tem, com... oh, tem uma aqui oh, Não dá tempo de colocar na carteira não pois é, Tem que colocar no estojo dele O tio gordo tá na cola aí. O jogo dá uma plantinha, tem moral não, não tem que morrer agora não, Fazer, é, A gente vai ter que botar no estojo, não tem como não Ó, oh, Uma só ah, se <risos> oh, já, já manda na, na, na cabecita dele ah! <risos> Bom dia, arde, ô oh, meu Deus Caiu no chão, é braço Rutina do leão passa. Rapaziada, tá hard, tá hard. Cara, esse negócio Pode é meio salvar. complicadinho, né? Okay. Atento, olha lá o Tio Gordo. Ó, atira no umbigo dele, fica louco, tio. Balança os McDonald's do Loki. Ah! Ó, acredito assim que ele balança a ponte, tio. Ó, deixa ele vir, deixa o Loki vir. Peraí, peraí, peraí. Oh! Oh meu Deus, era pra esperar o tio gordo, hein? cara tinha duas dinamites. Tu vai se ver comigo, moroca? Ô, oh, louco, Helena! <risos> oh, ele veio! Olha esse dinamite ali! Não jogo, não! Rapaziada! Espera o tio Gordo vir e explode os locks. Aí não tem como. Aí a gente arrebenta. Beleza. ó oh. Tio gordo vem. Oh meu Deus, sai, Leon Aqui dá pra pegar a minha porque os locks tem dinamite, mas tem que sair de perto. Ó, ó, ó. Sorry, <risos> you're over oh, the oh, limit. Oh. Pernita dele, ó. Ele vem, ele vem. Ô, oh, meu, já matou, tio. Ô, oh, meu, só uma barrigada dessa daí, tio. Nossa senhora, a vida inteira. Tem lock aqui, tem lock aqui. Vaza! Pera aí, calma. Ó. Perninha lock dele, ó. Nossa senhora, jogo. Quantas escopetadas nele? Caiu. É Caiu, bica. Rapaziada, o show gordo não cai não. Não cai. Rapaziada, mais ou menos isso hard. Mais ou menos. Tranquilo. Rapaziada, por motivos de guardar munições.. O caverninha simplesmente vai pegar pistoleta. Oh. Rapaziada, relembrando que o game é bem mais escuro do que vocês estão vendo na telinha aí, porque se o caverninha não clareia um pouco o game, não consegue nem ver. O negócio aqui é escurão. Deixa para lá. Vamos ficar esperto. Ó, oh, ó, oh, eu não vou chegar batendo no lock. Ô oh, meu, o linho parou de correr, hein? Rapaziada, ele tá tranquilo. Hein? Esse tá tranquilo, vamos ver. Loki atrás, hein, tem na fila já Olha esse Loki aqui, hein Ô, oh, louco, tio, esse foi louco, hein Fez Munição de arminha, Ó, tá... oh, oh, outro Ticho Gordo, rapaz, a gente vai ter que sair correndo Porque o tio Gordo vai vir no veneno Ó, oh, olha aí como ele vem, tio, tsunami e tudo mais Vaza pro lado Helena, vem Vem, chama de novo, Leon isso. Ó. Oh. Já cai nos barril do amor ali. Beleza. Flipa pro outro lado. Tem que jogar, tem que jogar ela, tem que jogar ela. Flipa pro outro lado. Oh, meu Deus, Helena. Cuidado, cuidado. Ó, oh, ó, oh, oh, os magrelão pegar ela. Ó, oh, arminha, arminha, não, não aponta lá pra baixo. Ô, oh, meu Deus. a arma não desce mais a mira do que aqui. Ô, oh, jogo massa. É legal. Pode... <risos> estou calmo. Ó, oh, flipa, flipa. Ah, os caras não morrem, não. Tem que 50 tiros pra matar os Loki. 52. Rapaziada, cavacos. Cavacos. Você viu como, como que tá a situação dessas, dessas cavernas benta aqui? O caverninha não vê a hora de sair fora dessas catacombas aqui. É, ué. Ó, ó, ó, ó. O griteirinho. Olha o griteirinho, De gordo. para tem a gangue inteira ali. Ela passou, passou. Tá passando no meio ela? dela. O cabelo não tá vendo nada. o gordo. Ó, oh, o purux pegou ela. Sai, Pururux. Vai acabar com a minha sniperetas, em jogo. Tem cara aqui. Aí não, hein, jogo. Nossa senhora. Duas bombas do amor pro Leon. já explodimos o Loki. Olha, quando você pensa que tá hard, os cara manda a cara do seu lado ainda. Ó, oh, o tio Gordo tá vindo veneno. Para esse Mac Douglas dele. Hum, <risos> <Pururux>. <risos> Pô, ele vai pular. O oh, ele pula, tio. Jampa. Ô oh, Helena, vai rápido, tio. Deixa os caras quietos. Cadê? Vou que pegar outra arma aqui. Senão. O jogo não vai continuar, tio. <risos> não. Pera tem Locke aqui, hein. Ó, oh, ó. Oh. Mas é, finalmente. Finalmente! Ó, oh, ó o oh, Lockeão aqui. Agora, Leon. Right. Means there's gotta be a way out. Beleza! a Ponte tá voltando! Eu, eu, Olha, eu que... eu, eu, eu. Que... Que ela tá voltando pra lá, tio! O Prunux pegou ela! <risos> <risos> Você viu o Pururux, tio? Que voque! O cara pulou, tio! Foi, foi, rapaz! Eu... Foi mesmo! No, nossa! Me parece que de momento os locks pararam de bater na Helena. Então, finalmente conseguimos abaixar a ponte. Com esse sentimento de amor. Vou pegar esse completão na mão, tio. Ah, Ai, amor. Eu falei. Ó oh, a cabecita do Loki, oh. Olha, ainda, ainda bem que o negocinho explodiu, hein? Ó, oh, ó, oh, ele quer jumpar, tio. Bica ele. Isso. Nossa senhora, Helena. Que amor. O cara não morre, não. O jogo é pilantra. Ó, bom dia, bom dia não aguenta. É, ninguém aguenta. Ó. Altas escopretadas. Não tem como. Beleza. Mais experiência pro bolso do Leon. Vamos continuar aqui empurrar paradinha aqui. Roger. <risos> Tamanho da pedra. Beleza, empurrar uma pedrinha. Já, já tá atirando nos blocos de longe. Peraí, carinho. Olha, né, pra cá. De deixa os caras aí, deixa. Move Tranquilo. Vamos passar aqui na moral. Jumpa. <risos> Ó, tá rolando um silêncio aqui. calma, hein, Leon. Pontezinha... Ah! Que... Pelo amor de Deus, é isso? O Leon um vesgou a pisada ali? Sim. Onde é que tá a Helena, tipo? É, não faço a mínima ideia. Roger. A Helena tá tretando. A Helena tá aqui. Vamos passar correndo aqui, senão a gente não sai nunca desse local aprende mais sobre a vida o que que acontece chegamos ó ó oh meu deus mais okay, oh, tem que empurrar também ó oh, vai bem noque vai bem noque mas ela tem que usar as duas mãos aqui o negócio é hard tio ó oh. ó oh. é hard o jogo que o negócio tá sumindo Oh, meu Deus. Olha a bombinha ali, o cara vindo com o um presente O cara já vem com as bombinhas Na mão Beleza Jumpa Ô, oh, louco, Helena Vaza Baseada Tá uma escuridão total aqui, vamos pulando Ô, oh, meu tio gordo, já dá um abraço Dakarim, carrinho. carrinho. isso, seu logo Ó, oh, sempre tem um tempo um soquinho nos magrelos. Vaza, Leon. Oh, peraí, Leon, peraí. Oh, tem mais. Oh, Leon, agora não. Oh, meu Deus, tu tô rolando termilix. Isso, Leon. Oh meu Deus. Vaza! Nossa, mateu na Helena, hein? Ó, oh, ó, oh, é aqui, é aqui! Isso, Helena, valeu! Oh, Leon! Oh! Chegamos a pedra! Outra pedra! Olha! Pedra? Okay. Oh meu Deus do céu! Okay. Se tem um jogo que curte ter pedregulhos no meio do caminho, é Resident Evil. Oh. Oh meu tem cachoeira. Fazia dela, ó. Ou é cair ou é pular de ponta. Ó. Oh. But geek to need to get gal with an extreme Need see six midges, that be fire juggling Maybe it's just me, call my mind, is struggling Babes, boyfriend is acting like a clown Know what's going down, every time that we are down Take a look through the peephole Yo, everybody's getting geek, bro Stop the hate and let them neeks know That we turn the club into a freak show Turn the club to a freak show Turn the club to a freak show